Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos mostrar como podem utilizar as ferramentas que vêm incluídas no Reaper para hum, tirarmos a sibilância de, de algumas vozes. As similâncias podem ser pela forma como o, o microfone captou uh, o sinal da voz. Há vozes um pouco mais similantes um, e normalmente uh, recorre-se um plugin, a um hardware, para eliminar essas frequências indesejadas. No Reaper podemos fazer isto de várias formas, sendo que a forma que vos vou mostrar hoje é, é através de uma edição espectral. A edição espectral no Reaper pode ser assistida neste momento, e por defeito o Reaper vem com o, a waveform para representar os picos, os... os, os representação em pic. se virmos às opções, eu tenho em inglês, podem ter em português, aqui no pic Display Mode, temos vários, vários uh, várias opções em que esta é a normal a espectral, e já vou falar um bocadinho sobre a espectral e uh, a espectrograma a espectrograma, para quem conhece programas como o Isotope RX uh, a forma como apresenta e se faz a edição é através do modo espectral. Uh, o modo espectral representa as frequências mais graves na zona de baixo, sendo que à medida que, que vai subindo são as frequências mais altas. E com isto já vos estou a indicar mais ou menos como é que vocês vão fazer este tipo de edição. Como podem ver nesta voz, se eu voltar ao pique normal, aqui temos uma representação de amplitude ou seja, não temos nenhuma representação a nível de frequência enquanto que no modo da espectral e no espectrograma temos uma representação uh, de amplitude porque as, as, as, as regiões que têm mais força, mais amplitude têm, têm uma cor mais carregada e as que têm menos amplitude de silêncios vão aparecer assim como umas, uma chuva mais, uh, sem tanto detalhe por exemplo, nesta, nesta zona e para sabermos qual é que é a nossa zona de frequências nós podemos selecionar um, um Media Item carregamos com o botão direito e aqui neste menu podemos uh, encontrar o Spectral Edit ok? Então, aqui também para além das opções no Peak Display Mode em espectrograma se eu estiver, por exemplo, em normal peaks, esta já passou a espectrograma porque eu, com o botão direito, fiz com que isso acontecesse. Se eu tirar, volta a Peak Display. Podemos sempre escolher só uma zona, botão direito, vamos ao Spectral Edit e vamos fazer uma edição espectral. E agora para fazer uma edição espectral, nós, por exemplo, podemos escolher uma região escolhemos esta região, com o botão direito vamos voltar ao Spectral Edit e vamos adicionar um item para edição espectral, quando eu faço isto vai aparecer este quadrado, este quadrado vamos conseguir andar com ele tanto para a esquerda quanto para a direita e nestes menus que temos aqui de lado é o que nós vamos utilizar para, para fazer a nossa edição, por exemplo aqui a região tem a ver com o fade, a entrada e a saída, este aqui é o ganho ou seja, vai dar mais ou menos amplitude àquela região e aqui são tudo controles que funcionam como um compressor ou seja, vai atacar como um compressor naquela zona aqui vamos escolher a frequência e em baixo o feito das frequências mais baixas nós por exemplo neste caso ainda temos um botão direito para fazer apagar a edição uh, espectral, vamos voltar a adicionar e nós podemos escolher uh, qual é que é a zona de frequências que nós queremos trabalhar ou seja, aqui temos o threshold vamos querer trabalhar aqui e podemos andar para cima e para baixo se vocês andarem com estas barras vão poder escolher qual é que é a vossa zona, a vossa área que vai ficar afetada por exemplo, se eu baixar o ganho aqui vai-nos baixar o ganho daquela zona e aquela zona está compreendida entre os 6 capas e os 10 capas depende do tipo de voz, depende do tipo de microfone a zona onde vão ter algumas simbilâncias podem serem várias, podem ser entre os 2,5 3, nos 4, nos 6 nos 8, vai depender muito do microfone e do tipo de voz mas normalmente entre os 6 e os 8 eh, estão as mais chatas e se eu Vamos ouvir isto sem esta edição. Vou voltar tudo ao, ao, ao básico. E do básico vamos juntar o Spectral tirar. Vamos ouvir. Isto é um teste de voz, a minha voz gravada. Som um, dois, som Ok, e aqui temos S. Temos vários S. E podemos, por exemplo, imagina que a nossa zona mais afetada seria esta, fazemos um split desta região, vamos ao botão direito, Spectral Edit, eu já tenho um comando, um shortcut para, para esta tecla, para, para adicionar um, um Spectral Edit, é um item que vai ser criado, vamos aqui à zona que está mais afetada, vamos escolher, vamos reduzir a nossa área de, de trabalho né? onde, vamos, onde vai ser afetado vamos baixar aqui vou fazer bypass conseguem perceber que está a atuar agora se eu fizer numa zona maior temos que ter algum cuidado porque rapidamente começamos a perder o caráter tímbrico de, das vozes tentar reduzir e podemos fazer várias podemos fazer várias, várias zonas de podemos criar vários, vários pontos onde vamos trabalhar uh, pode ser aqui aqui vamos criar aqui, aqui não percebo muito bem porque que não está a dar mas vamos fazer um split vamos fazer o um espectrograma e neste espectrograma... vamos adicionar... vamos voltar aqui... e depois de terem editado podem voltar, ou seja... isto na realidade fica um bocadinho feio mas funciona e é gratuito se tiverem várias pistas podem ter em espectrograma e vai ficar sempre com estas marcas lá estas são as marcas onde foram feitas as edições... Aqui vamos fazer uma edição, uh, por exemplo, aqui há uma grave, são, um, dois, pô, pô. por exemplo, aqui, imagina que vamos tirar aquele pop aquele plosive, né? como podemos ver, também podemos escolher aqui, nas opções ah, dos peak displays, temos aqui o peak display settings, e agora, podemos ver que podemos alterar a cor desta edição, né? temos o ganho, que não mexe na realidade com, com, com, com o áudio pou, pou, pou. reparem menos 12 pou, pou, pou, pou, pou, pou. É, é apenas o, o tamanho de, do display para termos uma, uma, uma capacidade maior de, de detectar onde é que queremos trabalhar e nesta zona vamos fazer um corte aqui outro corte aqui vamos adicionar uma zona espectral um item e agora vamos aqui em baixo a nossa zona, ouvir e podemos minimizar este grave que começa aqui. E podem ver que já estamos a trabalhar entre 0, zero, zero hertz, né, minimamente, até os cento e até os mil e pouco, vamos baixar para, isso vai cortar tudo, e mais para trás, um a zona de ataque, já estamos muito alto na frequência, 500, e é uma coisa que também depois deixa de fazer um bocadinho de sentido é que estamos numa frequência tão baixa Pou. Pou. Pou. Pou. Pou. Pou. Pou. Pou. e quase que nem se consegue detectar Pou. Pou. Pou. Bom, mas isto é um exemplo que eu pessoalmente raramente uso Na zona dos para prefiro ter um passo alto que resolve isto é mais para, para os diessers. De Depois a outra, a outra forma que vocês podem. modo espectral. As marcas continuam a ficar lá com as edições. Parece que não fazem muito sentido. Eu vou voltar atrás, vou apagar, vou apagar estes. Uh, estas marcas. E aqui neste, neste formato. É muito, é muito fácil também de perceber onde é que estão uh, as frequências altas dos S. Se olharmos para aqui parece que é só um conjunto de, de cores mas estas cores são definidas por esta, por esta tabela que aqui está ou seja, as frequências muito graves subgraves uh, estão a vermelho as frequências médias altas à, ao longo da escala vão aumentando e se andarem para a frente e para trás com isto, vocês podem escolher o que é que faz mais sentido o que é que é grave para vocês para mim, as cores mais assim, os vermelhos e rosas estão mais associados com graves os verdes mais com os médios graves os azuis depois tem aqui uh, o noise podem ter só em pouca zona ou seja, um, isto é como se fosse um threshold para a cor se estiver no máximo fica tudo pintado se tiver no mínimo não tem nada ou tem muito pouco né? tem muito pouca a zona de médio grave ali uh, e aqui em cima podemos ver que na zona de quatro capas vou deixar um, quatro capas ou seja, azuis azuis, vermelhos aqui estão muito graves aqui tem mais médios graves Yolo. azuis, temos pouquinhos mas temos aqui uns verdes vou deixar assim tentar perceber são são um, dois, são ou seja, estes cores rosas, são S's, aqui, <risos> se reparem, as frequências mais altas vão aparecer mais a cor de rosa. Isto pode dar muito jeito para quando está a editar, por exemplo, editar guitarras e baixo, baixo depende das notas que estão a dar, notas mais graves, menos graves, para controlarem, fazerem splits e terem os volumes, podem, podem trabalhar com, com este spectral peak, uh, e... Aqui temos bastante grave, um rosas e vermelho, mais vermelho agora. Pô, pô, pô, pô. Sabemos que temos aqui bastante grave. E outra forma de minimizar as frequências altas, por exemplo, aqui nos finais. Um 2. Um X, e... um já está na zona aqui dos 2,5, qualquer coisa. Também uma forma de minimizar e sem usar um, um diésser é fazer um split numa zona que faça sentido, né? e controlar o volume dessa zona. Um 2. Por isso é que eu digo, normalmente, antes de trabalhar a voz com plugins, as, as melhores ferramentas são as que vêm incluídas com, com, com as vossas DOS, neste caso o Reaper, mas as ferramentas de edição em que vocês podem cortar, podem mudar o volume, podem trabalhar a edição espectral, a edição em espectrograma, Portanto, isto são ferramentas que, que são muito importantes e acho que vale a pena vocês darem uma vista de olhos e tentarem perceber como é que funcionam. É tudo por hoje uh, e não se esqueçam que, agora, durante o mês de, no mês de dezembro de 2022, está uma promoção a decorrer com algumas promoções. Podem checar no meu Instagram, no Facebook e aqui no, no, no YouTube uh, para Mix e Master. 20% desconto em MIGS e 30% em é Master. Uh, podem me contactar através do formulário de, de, daquela página do Linktree. E é tudo por hoje. Muito obrigado e até uma próxima.